Intros de Youtubers Famosos Parte 1 Fala galera, Hayashi mostrando aqui para vocês mais um vídeo de gameplay comentado Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado Rola amigos, como estão, tranquilos? ROLA AMIGOS, como estão, tranquilos? E aí galera, Felps falando e hey, aí, galera, Felpis falando. Fala, galera, me chamo Rinaschi War. Fala, galera, eu me chamo Rinaschi War. Oi, pessoas, como estão com vocês? Oi, pessoas, como é que vocês estão, tudo bom com vocês? E pessoal, tudo bem? quem fala o Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, quem fala é o Edu. E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou é o Capitão Foxy. E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. Oh, yeah! Games! Oh, yeah! Games! Tem não tem, não, não, não, não, não, hoje não tem, entrou, hoje não tem, entro não tem. Não, não, não, tem entro Não, hoje não tem, não tem, não tem. Não, não, não, não, não tem, não, não, não, não, não não, não, não. Valeu, que tá chegando agora. Para quem não sabe, meu nome é Chandão. Sou fruto de uma vontade divina o último herói da terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse só vai acontecer com os perdedores. Valeu, rapaziada, que tá chegando agora. Para quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse só vai acontecer para os perdedores.